Bom dia a todos os servidores, colaboradores da ANEL, a todos aqui presentes e aqueles que nos acompanham pela internet. Sejam muito bem-vindos a esta reunião pública da diretoria da ANEL. Cumprimento os diretores, diretor Efraim, diretor Giacomo, diretor Elvio, diretor Ricardo, nosso procurador-geral Luiz Eduardo, nosso secretário-geral Ricardo Marques. Temos hoje coro de cinco diretores, estamos, portanto, aptos a deliberar. Declaro aberta essa sessão virtual da vigésima reunião pública ordinária da diretoria de 2022. É, inicialmente, a presidência comunica que ontem a Anel lançou mais um episódio da série especial de podcasts sobre a Resolução 1000, o normativo que consolida e simplifica as regras relativas aos direitos e deveres do consumidor de energia elétrica. Nesta edição, o Anel Cash fala sobre a suspensão e sobre as condições para a religação do fornecimento de energia elétrica. Para saber mais, ouça o nosso episódio do Anel Cash nas principais plataformas de áudio quarta-feira, dia 8 do 6, às 10 e meia, a ANEL participa presencialmente de audiência pública na Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, para tratar da alteração da sistemática de definição das tarifas de uso dos sistemas de transmissão, TUST e distribuição, (TUGE) do setor elétrico brasileiro e seus impactos no aumento das desigualdades sociais e regionais. Também na quarta-feira, a partir das 9 horas, a ANEL participa presencialmente do Encontro Nacional de Agentes do Setor Elétrico, Enase. A temática central desta 19ª edição do evento é um olhar para o quadriênio 2023-2026, com temas relacionados ao futuro e as perspectivas do setor elétrico para os próximos anos quarta-feira, dia 9 do 6, às 13 horas, a ANEL participa virtualmente de audiência pública na Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, cujo tema é possível venda da distribuidora Enio Goiás. Também na quinta-feira, às 14 horas, a ANEL participa presencialmente de audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados para discutir discutir problemas e entraves logísticos das empresas para a implantação do 5G no Brasil. Sexta-feira, dia 10 do 6, encerra-se o prazo de contribuições para a consulta pública número 30 de 2022, que busca obter subsídios acerca da minuta de resolução que altera o artigo 668 da Resolução Normativa 1000 de 2021. Bom, é, feitos info foi uns informes do dia. Não, antes, por favor, eu, eu gostaria de só registrar a presença do ilustre deputado Elton Prado. Muito obrigado pela presença, é uma honra, sempre uma honra, recebê-lo aqui em nossa casa. Obrigada. Bom, é, então vamos iniciar os trabalhos, vamos deliberar a ata da 19 Reunião Pública Ordinária da Diretoria de 2022 realizada em 31 de maio de 2022. Se todos concordam com os termos da ata, permaneçam como estão. Então, declaro aprovada a ata da 19ª Reunião pública Ordinária da Diretoria de 2022. É, agora solicito ao secretário-geral que enuncie os processos com pedidos de preferência e os de sustentação oral e a ordem de julgamento definida por esta presidência. Bom dia a todos. Gostaria de informar que a pauta da 20 reunião pública ordinária foi publicada com 57 itens. A deliberação em bloco será dos itens 8 a 57. Foram retirado, foi retirado de pauta apenas o item 3. Há pedido de sustentação oral para os itens 1, 2, 4, 6, 7, 12 e e 53, a pedido de preferência para os mesmos itens. Informamos que os votos e atos dos processos do bloco estão disponíveis no site da ANEL desde a quinta-feira passada. Os processos serão deliberados na seguinte ordem. Primeiro bloco dos itens 8 a 57, e certos itens 12 e 53 que foram destacados do bloco. Depois, já na ordem de preferência, os seguintes itens. 1 4 5 6 7 12 53 e 2. É o que tínhamos a informar, senhora diretora geral, senhores diretores. Obrigada, secretário geral. Agora submeto aos senhores diretores os itens remanescentes do bloco para julgamento. Eu aprovo o bloco. Eu voto pelos itens remanescentes do bloco, à exceção do item 28, a qual eu vou arguir a suspeição conforme artigo 13 do anexo da resolução normativa 273 de 2007. Eu aprovo o bloco. Senhores diretores, também tem o item 53 que foi destacado, tem uma correção eu farei no exato momento do destaque e nos demais eu aprovo o bloco. Também aprovo os os itens remanescentes do bloco e proclamo que esta diretoria colegiada, por unanimidade, decidiu pela aprovação dos itens do bloco da 20 reunião pública ordinária da diretoria de 2022. É, solicitou o secretário-geral, então, que enuncie o primeiro item para julgamento. Primeiro item. Item 1. Um. Processo 48.500.0048.99, 2021, 68. Assunto. Reajuste tarifário anual de 2022 da CEMIG Distribuição S.A. CEMIG-D. Diretor relator já como Francisco Bassi Almeida, e informo que há um pedido de sustentação oral para este item. Bem, bom dia a todas e todos. Bom dia deputado Wellington Prado também. A Semig Distribuição é prestadora do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, com sede na cidade de Belo Horizonte, e atende a cerca de 8,8 milhões de unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de 18,5 bilhões. De reais. Em 28 de maio de 2021, foi aprovado o reajuste tarifário anual da CEMIG, conforme resolução homologatória nº 2.877, de 2021, quando as tarifas foram, em média, reajustadas em 1,28% para o período de 28 de maio de 21 a 27 de maio de 22. Na 18ª reunião pública ordinária, a diretoria colegiada prorrogou a vigência das tarifas da CEMIG por 15 dias, mediante a resolução homologatória 3040, de 24 de maio de 2022. Devido ao fim do mandato do diretor Sandoval de Araújo Feitosa Neto, por meio de sorteio realizado em 30 de maio de 22, o presente processo foi redistribuído à minha relatoria. Desde então, realizei reuniões com representantes da distribuidora, de modo a avaliar possíveis ações a serem aplicadas no âmbito do seu processo tarifário que está aqui em discussão. Diante do processo de capitalização da Eletrobras, da instrução processual na ANEL para definição da aplicação do saldo da conta de comercialização de energia elétrica de Itaipu e da pauta do Poder Legislativo para disciplinar a devolução de valores de tributos recolhidos a maior pelas distribuidoras de energia elétrica, encaminhar distribuidor o ofício 81 de 3 de junho de 2022, solicitando concordância com a proposta de postergar a vigência das tarifas de forma a tentar incorporar algum dos fatores anteriormente mencionados. Em 6 de junho de 22 por meio da carta DRE 168-A, a CEMIG encaminhou carta com registro de sua anuência para postergação das tarifas estabelecidas na resolução homologatória 3040 até a data de lim limite de 21 de junho de 22 É o relatório. Há um pedido de sustentação oral por parte do senhor excelentíssimo deputado federal Wellington Prado. Por favor, deputado. Bom dia a todos e a todas. Cumprimentar a Camila, diretora substituta, procurador-geral, todos os membros dessa agência, o relator Giacomo. É a grande satisfação, mais uma vez, participar... Né, da reunião ordinária da ANEEL. Desde 2008, eu participo de todas as reuniões né, de forma sistemática, junto com o deputado Estadual Elismar Prado sempre apresentando as nossas contribuições. Eu acho que sou o único deputado do país dos 513, né, que acompanha. Né, e já são mais de 14 anos que nós acompanhamos, né, todas as decisões dessa agência sempre apresentando as contribuições, recursos e dizer que esse é um momento muito difícil. Na né? população mineira não aguenta mais uma energia tão cara. Tiveido uma pandemia, um desemprego muito grande e a energia não pode ser tratada como mera mercadoria, é um bem essencial à vida, é o que mais pesa no bolso do consumidor, das famílias mineiras e em Minas Gerais a população ainda é penalizada, que tem um dos ICMS mais altos do Brasil, com a cobrança por dentro, chega a 42, 43% a cobrança do ICMS. Teve inclusive uma promessa de campanha do atual governador Zema de reduzir o ICMS, como que seria uma das primeiras as medidas é, do seu governo infelizmente não cumpriu aquilo é, que prometeu e a gente vê uma contradição muito grande. Né? Primeiro né, com o que a CEMIG apresenta né, nas planilhas de custo aqui para essa agência e depois o que, é que a CEMIG divulga né, para a imprensa, né, para a população e para os seus acionistas. Né? Parece que é um divisor de águas realmente muito grande. A CEMIG teve um lucro né, em 2021 bilionário né, de, mais de 3, mais de 3 bilhões. De reais, um aumento se comparado com o ano anterior, de mais de 31%, e vem batendo recorde através de recordes e uma grande contradição. Apresenta aqui na planilha de custos certas justificativas para a imprensa, joga toda a responsabilidade e a culpa das decisões para o colegiado da ANEEL, dizendo que a ANEEL é que é responsável, e né, infelizmente jogando a população contra as decisões da agência, só que aqui nos processos a gente vê que a alegação do ponto de vista jurídico, legal é totalmente é, diferente os índices de DEC e de FEC é uma vergonha, a qualidade da energia da CEMIG piora ano após ano, com a queda assim, de forma violenta né, e de forma inexplicável né, e a gente vê, não é a mesma fundamentação que ela apresenta aqui nos argumentos junto à Agência Nacional de Energia energia elétrica. Nós estamos solicitando a devolução integral, inclusive, né, tem até um posicionamento do, do procurador, dos 6,2 bilhões de reais que foi cobrado a mais na base de cálculo do PIS, PASEP e CONFINS. Foi uma decisão judicial, já transitou e julgou em todas as instâncias do judiciário. Então, não vejo que caberia nem consulta pública, já teria que ter uma devolução automática, porque esses recursos são dos consumidores. Se a gente não tivesse dado o grito, denunciado, né, tinha, inclusive, uma padrilho uma máfia né, de escritórios de advocacia, que queriam abocanhar, ficar com esse recurso dos consumidores. Fizeram de todas as formas para abocanhar esses recursos, que esses recursos são dos consumidores e tem que ser devolvidos, a gente defende de forma integral para os consumidores. Não pode ser feita a distribuição a conta gotas. Né? Em 2020 teve uma devolução em torno de 700 milhões de reais, em 2021 ficou de em torno de 1 bilhão e 500 milhões de reais, isso depois né, de eu ter apresentado recurso junto com o deputado estadual Ismael Prado e o senador, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, esses recursos foram acatados e que possibilitou não ter aumento do valor da tarifa de energia. Só que é uma luta muito inglória, porque não foi essa a percepção da população justamente por causa da cobrança né, das bandeiras tarifárias em relação à escassez hídrica. É outro ponto que nós questionamos. Eu sei que é uma questão né, que... Tem inclusive a discussão no Congresso Nacional, mas a, as bandeiras tarifárias não contavam no contrato de concessão não estava nos contratos. Se não estava nos contratos, a gente tem o um entendimento que não poderia ser cobrado. Né? A gente não pode ter dois pesos e duas medidas né? quando se fala em relação à quebra de contratos. Né? Quando é quebra de contrato para o consumidor, aí não tem problema. Às vezes, o lado mais fraco sempre paga a conta e tudo tem impacto no valor da tarifa de energia. Do pãozinho que a gente compra, uma lata de extrato, ou um saco de arroz no supermercado, tudo tem um impacto do valor da energia que o consumidor geralmente paga duas vezes. Já, já paga esse preço né é duplamente penalizado então nós solicitamos a todos os diretores né, ao o relator a presidente ao procurador para que a gente leve essas contribuições que nós apresentamos né é para que seja analisado e que haja essa devolução de forma é, integral e que a gente não tenha um aumento da tarifa de energia em Minas Gerais, inclusive uma redução face né, à grande dificuldade econômica que a população vive, face aos lucros exorbitantes é, da CEMIG e um direito líquido e certo, depois de transitado e julgado, né, a devolução dos valores cobrados a mais na tarifa de energia, os 6,2 bilhões de reais que não sejam devolvidos à conta que essa devolução seja integral ao conjunto dos consumidores que realmente estão muito penalizados. É um verdadeiro assim, absurdo. Muita gente realmente passando fome e a Semig não teve dó nem piedade. Na hora de decidir, né, ia lá, cortava a tarifa de energia, inclusive ela se gaba né, em relação a ter combatido a inadimplência, corta sem dó, sem piedade, aumentou sua base, né, de cálculo, aumentou o, o número de consumidores né, atingidos pela, pela CEMIG, tem aí um monopólio, quase 9 milhões de consumidores, 8,9 milhões de consumidores em Minas Gerais, em face de todas as contribuições expostas, nós solicitamos que não haja aumento na tarifa de energia elétrica da CEMIG e que tenha uma, uma redução e a devolução integral dos 6,2 bilhões de reais que foram cobrados a mais né, dos consumidores e além disso, que de solicitar que haja né, uma investigação por parte dessa agência em relação a muitos dados apresentados na planilha de custo da CEMIG, que não condiz com a realidade, inclusive as perdas em relação aos índices de DEC e FEC também, que esses números né, nós questionamos que estão camuflados. Muito obrigado, bom dia a todos. Muito obrigada, deputado Elton Prado, que sempre contribui aqui para as decisões do, do colegiado de formativa essa manifestação da Procuradoria. Muito obrigado, senhora diretora-geral. Diretora -geral. Agradeço também ao deputado Elton Prado, eh, que está sempre presente aqui na, nos processos relacionados à CEMIG. Recebi ontem, doutor Elvio, um e-mail do, do deputado que traz um resumo eh, das considerações que foram aqui colocadas. E esse ponto em relativo ao PIS e COFINS ele é muito sensível. É, expliquei é, ao deputado que nós já emitimos um parecer a Procuradoria já emitiu o um parecer e a, a agência vem trabalhando muito nesse assunto, tanto é que o diretor Efraim relatou do reajuste da Semig, salvo engano, em 2020, autorizou que recursos em caixa é, relativos a piscofins fossem utilizados naquele momento. O que ocorre, no entanto, deputado, é o seguinte, a, o que a Semig ob, obteve na Justiça é o direito a compensar crédito, créditos, então são créditos futuros, ela não tem esse dinheiro em caixa ainda, e o que a Anel precisa regulamentar por meio da consulta pública é a, é a velocidade de devolução. Ela tem uma a Semig tem uma capacidade que tem um determinado limite, de recuperar esses créditos. Ela não consegue recuperar isso num ano só. Então, isso não sei quanto tempo ela vai precisar disso. E é exatamente isso que é o objeto da consulta pública, que ainda vai ser deliberada pela ANEL, sobre a relatoria, salvo engano, do, também do diretor Efraim. Então, com essas considerações, eu devolvo a palavra ao, ao relator. Ok, obrigado. Também agradeço aí a sustentação, deputado. Inclusive, uma das razões de postergar é justamente tentar capturar Temas que estão em discussão no atual momento para poder incorporar aqui no processo de reajuste tarifário. Inclusive o projeto de lei que trata disso, que ontem foi envolvido à Câmara dos Deputados. Então, uma vez também isso resolvido, eventualmente caminhando para a sanção presidencial, será incorporado nesse processo até o dia 21 de junho. Bem, trata-se de avaliação da postergação da vigência das atuais tarifas da CEMIG alternativamente a aplicação do reajuste tarifário previsto para vigorar a partir de 12 de junho de 2022. Conforme relato, a prorrogação das tarifas da distribuidora foi estabelecida mediante a resolução homologatória 3040 de 22. O voto condutor da matéria listou ações que estariam em iminência de repercussão nos processos tarifários, razão pela qual propôs a, a prorrogação por 15 dias do RTA da CEMIG, sendo dessa forma postergado de 28 de maio para 12 de junho de 22. Nesse ínterim, o processo de capitalização da Eletrobras, que prevê aportes na conta de desenvolvimento energético a CDE, progrediu ao ter o registro de oferta pública de distribuição de ações, com início de negociação na B3, previsto para junho de 2022, que deverá ocorrer na semana que vem. Ainda é relevante registrar o trabalho dos Poderes Legislativo e Executivo para implantar ações que desonerem os índices tarifários. Dentre os trabalhos, cito o projeto de lei para disciplinar a devolução de valores de tributos recolhidos a maior pelas distribuidoras. A promulgação da lei afastará discussões enfrentadas no âmbito da regulação e trará as diretrizes para neo estabelecer o procedimento de reversão dos créditos referentes à ação judicial de exclusão do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, da base de cálculo do PASEP-COFINS. Dessa forma, ciente do comando para a prorrogação das tarifas até 11 de junho de 2022 e, diante da iminência da conclusão de ações que impactam os processos tarifários, propõe a prorrogação das tarifas até a data de limite de 21 de junho de 2022. Tal encaminhamento evita movimentos tarifários consecutivos em um pequeno intervalo temporal, trazendo eficiência administrativa nos processos tarifários. Insta frisar que, no âmbito do reajuste tarifário, cabe a NEL homologar os reajustes das tarifas, observando estritamente o que estabelecem as leis e normas referentes ao assunto, bem como as disposições previstas no contrato de concessão. Desse modo. Em respeito às cláusulas contratuais estabelecidas e aos procedimentos de regulação tarifária, obtive a manifestação da Semig de concordância com a proposta que apresento para esse colegiado. Por fim, mantenho o um encaminhamento do relator original da matéria, onde eventual diferencial de receitas decorrente dessa prorrogação, para mais ou para menos, corrigido pela SELIC, será compensado no evento tarifário de 2023. Portanto, com base diante do exposto de que consta do processo 48.500.0048.99.2021, voto por emitir resolução homologatória, conforme minuta anexa, a fim de prorrogar, até de 21 de junho de 2022, a vigência das tarifas de aplicação, parâmetros e dispositivos associados às tabelas 1 a 9 da resolução homologatória 2877 de 21, quando ocorrerá a homologação das tarifas atinente ao processo tarifário de 22 da concessionária, devendo o eventual diferencial de receitas decorrente dessa prorrogação ser corrigido pela SELIC e compensado no evento tarifário de 2023. Esse é o voto. Em discussão? É. Senhor senhores diretores, só para aqui fazer um esclarecimento, e aqui aproveito a oportunidade de cumprimentar o deputado federal, é, no tocante à consulta pública, e até mesmo que o nosso doutor procurador, doutor Luiz Eduardo, explicou, a agência, desde o início desse processo, assim que a gente teve ali a decisão do STF, ela já se preocupou na devolução para os consumidores. O primeiro reajuste, o primeiro reajuste da, da concessionária, a gente conseguiu trazer a patamares ali próximo de zero, né com próximo de 800 milhões, 700 e alguma coisa, 700 e algo alguma coisa de milhões de reais. No segundo, um bi e meio de, de atenuação tarifária em virtude também desse processo. O que nos possibilitou ali, nos últimos dois anos, está trazendo a tarifa para patamar próximo de zero de reajuste. Né? A gente aplica o reajuste natural como entra esse crédito. Agora, um ponto que o outro procurador colocou, deputado, que é importante que a gente tenha é, conhecimento, é que esse dinheiro ele não entra automaticamente no caixa da CEMIG. A gente espera ela se compensar, porque é um crédito tributário. Após ela se compensar, a gente utiliza isso na tarifa. E a gente utiliza de tal forma para que a gente não tenha um ano uma tarifa de menos 5, menos 10 e no próximo um ano mais 20. Né? Então, a gente tenta aqui fazer o melhor encaminhamento para que a gente tenha ali um... um uma, uma tarifa mais próxima do que a gente diz aqui como se fosse uma tarifa flat. Agora, um ponto mais importante é o conceito que essa casa tem. O conceito que essa casa tem é o mesmo conceito que o senhor prega no seu discurso. Esse dinheiro é do consumidor. Mas o modelo brasileiro, em que pese a gente ter um regulador, o modelo brasileiro tem controle de legalidade. E nós estamos submetidos a esse controle de legalidade. E para suprir essa questão, o projeto de lei 1280, de autoria do senador Fábio Garcia e relatoria do senador Eduardo Braga, foi aprovado no Senado Federal e foi para a Câmara, onde lá está escrito exatamente o que nós estamos falando aqui, que esse dinheiro deve ser devolvido ao consumidor na sua integralidade. Agora está na Câmara dos Deputados. Aprovado na Câmara dos Deputados, abarca o que nós já estamos fazendo nessa Casa, que é o conceito que nós já aplicamos na consulta pública, em que pese ela não está sendo fechada, mas ela está aplicando esse conceito e devolvendo todo o dinheiro que está em caixa, até mais do que isso, em alguns casos, e que é o conceito que o outro procurador também, no seu, seu parecer exarado recentemente, também dá esse entendimento. Então, só para dizer que a gente está extremamente alinhado com esse conceito, e desde o início, desde a decisão do STF, que a gente vem promovendo essa devolução, para os consumidores, por acreditarmos que esse dinheiro é do consumidor e deve ser devolvido ao consumidor. Então, só, só esse ponto que eu gostaria de trazer, e desde já mantenho aqui minha concordância com o entendimento exalado pelo doutor relator. Bom, eu também queria fazer uma observação, diretora Camila, <risos> diretor Giacomo, é, e eu não, nós não temos como... É, discordar do deputado é, porque de fato as tarifas estão elevadas e não só a população mineira da qual eu faço parte é, está em, em, em, com poucas condições de pagamento né, de ter recursos para pagamento de tarifas tão elevadas não só na energia elétrica mas também com outros outros serviços. É, e aqui eu quero dizer que a, a ANEL dentro da sua competência ela tem feito o máximo esforço para a redução das tarifas e aí eu cito por exemplo o ano passado né, em que nós tínhamos fizemos todo o esforço dentro daquilo que a ANEL pode fazer para que as tarifas ficassem no máximo em 10% e tentamos é, manter esse número mas em alguns casos não pudemos mas, na maioria dos casos, isso aconteceu. É, no entanto, é, algumas, é, alguns é, é, fatores que entram na tarifa, a ANEL não tem nenhuma competência para alterar. Então, aquilo que vem de lei, por exemplo, né, e aí a gente tem lá a CDE, tem uma série de fatores que influenciam a tarifa e que, infelizmente a anel nesses casos ela acaba sendo apenas o mensageiro né, da, da, da, da, da, da, da do aumento tarifário mas estamos sempre é, dispostos a atuar inclusive atuar junto às distribuidoras para que é, esses valores sejam menores eu vou citar aqui um caso é, que foi o caso da seb eu fui o relator agora neoenergia na verdade neoenergia Brasília, é, eu fui o relator e nós tínhamos um o, o reajuste seria de 18% e nós conseguimos reduzir esse esse valor para em torno de 10% com a, dentro a, a, atuando exatamente naquilo que nós tínhamos condições de atuar. Então é, esse é o é a minha observação, né, que algumas alguns fatores aí não não dependem da da ANEL e a ANEL tem que é, repassar por força de lei. Inclusive, aí faço aqui os, os elogios aos, à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal, por conta de todo o trabalho que tem feito também para a redução de, de impactos né, tributários na, nas contas, de, não só de energia elétrica, mas também de combustíveis, com a proposta de, de fixação do ICMS num patamar mais baixo para todos os estados. E, e isso certamente refletirá na redução das tarifas, do, do, não só de combustível, mas também da, da energia elétrica. Essa é a observação que eu faria, deputado, e dizer que estamos aqui a, a, o tempo inteiro disponíveis para discutir esses pontos e agirmos naquilo que podemos agir efetivamente. É, doutor, eu só complementando o que você disse o doutor Efraim também é deputado assim mais uma prova de que a agência está intuída de, de mitigar o reajuste do, dos consumidores o máximo que que nos é permitido é o próximo postergação do, do do processo aqui tentando capturar alguns efeitos de, de que amenizam o aumento da tarifa então assim isso vem em, em acordo é, com o seu discurso e com o pensamento da ANEL. Então, assim, mostrando que a gente também tem a mesma preocupação. Eu queria acrescentar aqui, diretora Camila, que às vezes a gente fala do consumidor como se fosse algo que está muito longe de nós, né? Parece que é uma, é uma outra entidade, né? Consumidores somos todos nós, né? Então, eu sou o consumidor, eu pago a, também minha conta de energia elétrica, como todos nós, como deputado também. E o consumidor, eu costumo dizer aqui que nós temos a obrigação de ver o consumidor como protagonista do setor elétrico. Ele é o protagonista. Então, nós precisamos agir para que as, as tarifas sejam é, as menores possíveis. E isso é um esforço de todos nós, não só da ANEL, mas também do Poder Concedente, do Governo Federal e do Congresso Nacional. É, eu Uma coisa que nós não temos como não concordar com o deputado. As tarifas estão elevadas e nós precisamos trabalhar para que isso seja resolvido da melhor forma possível. Só complementando também os meus colegas, eu acho é, eu fico extremamente é, honrado e feliz com a, com a sua presença, deputado. Eu Acho que é muito importante essa proximidade né, do poder legislativo. Com a ANEL, a gente tem total condições de prestar todas as informações e subsídios pra, para que os senhores né, avaliem os impactos das medidas que estão, estão tramitando lá no Congresso que eu avalio que são medidas é, extremamente positivas para o setor, são medidas estruturais que efetivamente trazem redução de custo. né? É, acho que todos concordam que o setor elétrico não aguenta mais medidas conjunturais que não resolvem o problema, que só postergam custos. né? Então, nesse sentido, eu entendo que é, o encaminhamento, né? Já, já acompanhando, já antecipando aqui o encaminhamento da proposta de prorrogação da, das tarifas é bastante prudente. É, porque vai dar efetividade à decisão que já foi do colegiado de prorrogação, é aguardando a conclusão dessas medidas que a gente está acompanhando e que já está na iminência de serem concluídas, que são basicamente a, a questão do ICMS, né, o projeto de lei que está que tá tramitando, que enquadra a energia como bem essencial e vai trazer, de fato, uma grande redução né, na conta é, de energia paga pelo consumidor final. A questão do PIS-COFINS, do PIS que já foi bastante explorada aqui. também tá e também a evolução do processo de, de capitalização da Eletrobras, que vai permitir um aporte de 5 bilhões de reais no, no, no orçamento da CDE, que é essa conta que... É, consolida e todos os subsídios do, do, do setor elétrico. Então, assim, a gente tem é, essa também é um, é um grande esforço na, da ANEL, né, de mostrar o peso tanto da, dos tributos quanto dos subsídios e quanto isso tem levado à ineficiência locativa no, de é, e sinal de preço ineficiente para o consumidor, né? Então, a gente é, esse encaminhamento para a prorrogação da tarifa está em linha com, com tudo que está sendo debatido hoje no Congresso para permitir uma redução efetiva do custo da, da energia elétrica para o consumidor final. Bom, feitos esses, esses comentários, é, passo para a etapa de votação. Eu acompanho o relator. Eu também acompanho o relator. Eu também acompanho o relator. Também acompanho o relator e proclamo que a diretoria, por unanimidade, decidiu prorrogar até 21 de junho de 2022 a vigência das tarifas de aplicação, parâmetros e dispositivos associados das tabelas 1 a 9 da resolução homologatória 2877-2021 quando ocorrerá a homologação das tarifas atinentes ao processo tarifário de 2022 da concessionária devendo eventual diferença de receitas decorrente dessa prorrogação ser corrigida pela taxa Selic e compensada no evento tarifário de 2023. Próximo item. Item 4 da pauta. Processo 48.500.005240-2018-23. Assunto. Requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela PCH Jauru SPSA, com vistas a suspender as obrigações decorrentes do Contrato de Energia de Reserva, Sérgio número 430-2016, e da portaria número 198-2017, emitida pelo Ministério de Minas e Energia, MME, em razão da impossibilidade de início das obras de implantação da pequena central hidrelétrica PCH Estivadinho 3, bem como do reconhecimento de exclusão de responsabilidade da requerente pelo atraso. Diretor relator. Efraim Pereira da Cruz, informa que há um pedido de sustentação oral para este item. Senhores diretores, a energia proveniente da PCH Estivadinho 3 foi comercializada no leilão número 3 de 16, destinada à contratação de energia de reserva, com início de suprimento em 1 de março de 20. O, mar, o prazo de, para a entrada em operação comercial era para novembro de 2019, para a primeira unidade geradora e 1 de janeiro de 20, para a segunda e primeiro de março de 2020 para a terceira unidade. O resultado dessa contratação culminou na emissão da portaria de outorga número 198 de 2017 a PCH Jauru, com 9,9 kW de potência instalada, localizada no município de Reserva do Cabaçal, Estado do Mato Grosso. Em razão de dificuldades na obtenção do licenciamento ambiental, a autorizada apresentou pela primeira vez, em 3 de outubro de 18, pedido de medida cautelar visando suspender as obrigações decorrentes do contrato de energia de reserva 430 e da portaria 198 pelo atraso no cumprimento dos marcos estabelecidos no ato autorizativo. Objeto da reunião pública ordinária de 23 de outubro de 18, entendeu a diretoria por não encontrar-se presentes os requisitos do fundado receio do dano irreparável ou de difícil reparação, negando o provimento ao pleito e encaminhando o processo à superintendência para análise quanto à excludente de responsabilidade da autorizada. Em 6 de dezembro de 18, a SCG questionou a SRM quanto aos desdobramentos comerciais do atraso da implantação da Estivadinho 13 no âmbito da CCE, sendo respondida em 29 de março de 19. Com a proximidade da data do início do suprimento da usina e ainda assim a perspectiva para a obtenção do licenciamento ambiental, a Jauru, em 9 de dezembro de 19, retirou seu pedido de concessão de medida cautelar para suspender as obrigações comerciais da PCH estivadinho 3. Em 21 de janeiro de 20, a diretoria concedeu o provimento parcial ao pleito da autorizada com a suspensão das obrigações comerciais da usina até 1 de setembro de 20 ou até a deliberação sobre o mérito do pedido de excludente de responsabilidade da estivadinho 3, o que ocorre primeiro em os autos à SCG para a continuidade da instrução processual. Em 23 de junho de 20, a Agência Estadual de Regulação de Serviços Delegado AGER, no âmbito do processo AGER 71875 de 2000 instaurou o TIP número 003, de 20, em relação à constatação de descumprimento de obrigações estabelecidas no edital número 3 do leilão da ANEL, decorrente do atraso de implantação da PCH. Em 27 de agosto de 20, a SCG a SFG expuseram suas análises sobre o pedido de reconhecimento excludente de responsabilidade e de alteração do cronograma da Estivadinho 3, reconhecendo 323 dias de excludente de responsabilidade em favor da Jauru, encaminhando os autos para a minha assessoria. Decorrente de reunião realizada em 10 de setembro de 20 entre a assessoria com a Jauru foi encaminhada a autorização da complementação de informações. Em outubro de, 10, em outubro de 20, a assessoria devolveu o processo para as áreas técnicas solicitando a avaliação das informações complementares e conclusão de análise a respeito do requerimento da excludente responsabilidade. Em dezembro de 20, a SCG e a SFG solicitaram a Secretaria do Estado do Meio Ambiente do Estado do Mato Grosso sema informações sobre a situação do licenciamento, inclusive no que concerne a sua viabilidade do ponto de vista ambiental. Em resposta, em 2021, março o órgão encaminhou a agência para técnico com posicionamento favorável à emissão da LP da usina. Em 23 de março de 21, o Conselho Estadual do Meio Ambiente referendou a licença da Estivadinho 3, autorizada por meio do parecer técnico elaborado pela Comissão Multidisciplinar. Em 14 de maio de 21, a Jauru protocolou na anel o pleito de extensão de medida cautelar até a liberação sobre a excludente responsabilidade autorizada no processo de implantação. Em 14 de julho de 21 a SCG e expuseram análise complementar sobre o pedido de reconhecimento excludente de responsabilidade e de alteração de cronograma da PCH, concluindo pela manutenção do entendimento e das recomendações da nota técnica número 603 de 20, onde reconheceu os 323 dias. Em 15 de julho de 21, de modo a suspender as obrigações decorrentes do CER número 430 e de aplicação de penalidades previstas, a autorizada apresentou informações complementares ao requerimento cautelar apresentado em 14 de maio de 21. Em 4, de 20, em 4 de maio de 22, autorizada protocolo atualização das informações já encaminhadas, apresentando a emissão de licença de instalação do empreendimento, ao tempo manifestou que irá complementar em breve o pedido de excludente em trâmite na ANEL. Em 20 de maio de 22, a PCH Jauru apresentou requerimento em que manifesta preocupações sobre o aumento da cobrança do ressarcimento do SER, bem como reitera o pedido de análise de extensão da medida cautelar concedida pelo despacho número 140. É o relatório, senhores diretores. Há um pedido de sustentação oral pelo representante da empresa, o senhor Matheus Pires Vilas Boas de Carvalho. Informo que é, o senhor tem 10 minutos para a sua exposição, doutor Matheus. Muito obrigado. Obrigado, doutor Ricardo. É, primeiramente, bom dia, diretora Camila, diretor relator Efraim, diretor Elvio, diretor Ricardo, diretor Giacomo, senhor procurador-geral Luiz Eduardo, bom dia a todos. Inicialmente, gostaria de, de parabenizar o diretor Elvio e o diretor Ricardo pela posse na, na semana passada e desejar que a jornada de vocês aqui na Anel seja muito profícua e feliz, como bem pontuou o diretor Elvio no seu discurso de posse. Pois bem, é, como bem trouxe o diretor Efraim em seu relatório, aqui é um caso de excludente de responsabilidade por atraso de licenciamento ambiental da PCH Estivadinho 3. É uma usina que comercializou energia no leilão de energia de reserva número 3 de 2016, ela é uma usina com 9,9 megawatts de potência instalada, sem reservatório. Então, ela funciona a fio d'água. Ela está localizada no rio Jauru, no estado do Mato Grosso. E, como todos, como já de conhecimento da agência, o rio Jauru é afluente da bacia do Alto Paraguai, uma região extremamente controvertida ambientalmente. Inclusive, aqui à direita, eu trouxe algumas ações civil públicas, ajuizadas pelo Ministério Público do Estado, contrário ao licenciamento ambiental de usinas hidrelétricas na região. Então foi nesse contexto que o licenciamento ambiental da PCH Ativadinho 3 se insere. Né? É, trago aqui a conhecimento e gostaria de destacar dois elementos. O fato novo, que foi a emissão da licença de instalação, e os seus reflexos no período excludente que já tinha sido protocolado na agência e o pedido cautelar para a suspensão das obrigações do contrato de energia de reserva. É, nesse contexto conturbado de licenciamento ambiental, né, é, finalmente, agora em 2022, o agente conseguiu, em abril de 2022, obter a licença de instalação. Então, a gente tem um histórico ambiental que retrata desde 2016, ali, quando a gente teve uma licença prévia, participou do leilão de energia de reserva. Logo em seguida, o órgão ambiental, ele refletiu melhor sobre a forma dos estudos que deveriam ser elaborados para licenciamento da usina. Né? Na época, a licença prévia foi feita com base no, no RAS, no Relatório Ambiental Simplificado. E, posteriormente, uma discussão interna no âmbito da SEMA, entendeu-se que o melhor estudo para licenciamento seria o EIA-RIMA. Então, é, foi uma realidade em que o processo teve que praticamente ser reiniciado, o processo de licenciamento do zero. Então, por isso que somente agora, em 2022, Uh, houve a licença de instalação da, da usina. Isso é um fato muito relevante, porque ele concretiza a viabilidade ambiental do, do empreendimento em uma região tão conturbada como é a Bacia do Alto Paraguai. Né? Inclusive, na, na, na nota técnica, número 603 de 2020, que avaliou o, o excludente de responsabilidade, o período de excludente de responsabilidade, é, a própria SS, eh, SCG e SFG constataram que haveria indícios de que entre a emissão da nova LP e a emissão da nova LI poderia ocorrer um novo atraso. Então, esse é o período justamente que ultrapassa o excludente que foi analisado, que seria objeto de complementação. Ele coloca aqui que a portaria número 3 de 2020, que foi o último marco considerado na pelas áreas técnicas para análise do excludente, é, que estabeleceu o prazo de 180 dias para a avaliação do, do, dos, dos estudos de rima e, consequentemente, posteriormente, né, a emissão da licença prévia. No entanto, isso aconteceu justamente em março de 2020, início da pandemia, o que demandou novas organizações de trabalho, principalmente na, na, no órgão ambiental, que por, por regime de teletrabalho e tudo mais. Nesse sentido, a área técnica já reconheceu, já, já avaliou ali que poderia haver um impacto maior, o que denota a verossimilhança né, a plausibilidade do, do, do eventual pedido adicional de excludente de responsabilidade. Hoje, esse prazo está sendo apurado pela gente para fins de complementação do pleito originário. E isso nos traz a uma segunda situação. Ah, perdão. Antes, é, além da, da, da viabilidade ambiental concretizada né, pela emissão da LI, é, hoje o empreendimento ele também tem a sua viabilidade atestada por outro, pelos outros quesitos, os outros aspectos da usina. Então, as terras necessárias para a sua implantação são todas, estão todas adquiridas são de propriedades privadas, a própria Anel já emitiu o DUP né, para esse empreendimento, nessa resolução autorizativa 664 de 2017, os, os equipamentos para implantação da usina já foram contratados, já há anuência da FUNAI e do IFAM para implantação da usina, hoje o, a gente está renegociando um parecer de acesso, em um processo de renovação com a Energia do Mato Grosso, e inclusive no rapel agora último, no dia 3, foi apresentado o um novo cronograma para implantação da usina. É, e isso nos traz a, a situação do, de que ensejou o pedido, a extensão do pedido cautelar a essa diretoria, que foi o recrudescimento da cobrança do SER. Então, é, o SER passou a vigiar em março de 2020. Com o término do primeiro ano contratual, o agente começou a efetuar o ressarcimento no âmbito da CCE. Eram 12 parcelas mensais de aproximadamente R$ 9 mil. Reais. É, vale destacar que, nesse Nesse período, em tese, o agente já teria reconhecido ali os 323 dias da nota técnica. né? Então, é, ele efetua a cobrança em um período em que já haveria um excludente de responsabilidade. E agora, no término do segundo ano contratual, houve um recrudescimento desse valor. Então, passaram de ser parcelas de R$ 9 mil por mês para R$ 114 mil, que importa numa uma quantia muito significativa, de aproximadamente R$ 1,2 milhões de reais por ano isso traz impactos significativos financeiramente para o projeto que está agora nessa fase de implantação. Então, propriamente, sobre o pedido de excludente propriamente dito, a nota técnica 603 de 2020 reconheceu 323 dias como atraso justificado. Esses 323 dias compreendem o um período de 17 de abril de 2019 a 5 de março de 2020. Em abril de 2019, a... A agência entendeu que um, um protocolo complementar feito pelo agente para atendimento do dos estudos de IA-RIMA teria sido um fato que é, seria seria de responsabilidade dele. Então, portanto, ali haveria o termo inicial do excludente, já que a, a análise passou para a área técnica da, da SEMA. Até que foi constituída a equipe multidisciplinar pela análise do IA-RIMA. É, no entanto, é, existiria um período adicional associado à LI, que inclusive já tinha sido objeto de considerações na própria nota técnica, quanto ao próprio requerimento original protocolado. O agente entende que, na verdade, o período que deveria ser reconhecido são de 729 dias. Isso porque o marco interruptivo considerado pelas áreas técnicas, pela SCG e SFG, na verdade já tinha sido atendido anteriormente pela gente lá em novembro de 2018, quando do protocolo do relatório de atendimento ao parecer técnico da SEMA. Não, passo agora a parte final. É, diante de todo o exposto, né, o agente ele requer a possibilidade de instrução complementar desse requerimento original, caso os senhores assim entendam, é, mas em contrapartida que seja deferida uma cautelar, a extensão dos efeitos da cautelar para suspender o contrato, determinando-se ainda a recontabilização do, do, do, do CERN nos 323 dias que já foram reconhecidos pela área técnica, até que ocorra uma nova deliberação sobre todo o período de excludente de responsabilidade associado a esse empreendimento. Alternativamente, né, a gente pede o reconhecimento do excludente, a recomposição do prazo de outorga, com a postergação dos termos iniciais e finais do contrato, e a recontabilização pela CCE é, do ressarcimento já efetuado pelo período de excludente de responsabilidade ainda, também não, não coloquei aqui, mas que esse período seja considerado é, para fins do TIP lavrado pela GER, do Estado de Mato Grosso, na avaliação da condutora de gente pelo atraso. Muito obrigado, senhores diretores. Obrigado pela man manifestação, senhor Matheus Pires. Por favor, Procuradoria. Muito obrigado, senhora diretora-geral. Agradeço também a Matheus, que venha a ser, é, doutora Camila, é, pelo sobrenome, ele é primo, salvo engano, de Juliana Vilas Boas, que é coordenadora do GEL, doutor Efraim. É advogada do setor elétrico, coordenadora do GEL, é grupo de pesquisa do qual eu faço parte, da, da UNB. É, bem, eu não vou cair na tentação de me manifestar sobre um um aspecto jurídico sem analisar o processo especificamente. Então, sobre se existe ou não, doutor, a excludente de responsabilidade, já que não demos parecer no caso. Vou fazer apenas referência ao artigo 19 da, da 13.360, que trata da questão da excludente de responsabilidade, e me parece que a área técnica, ela, ela entende que há é, excludente de responsabilidade em relação a um período específico. E, no entanto, haveria um, um atraso é, que não estaria coberto pela excludente de responsabilidade que por si só seria suficiente a ensejar a rescisão do contrato de energia de reserva. Senhores diretores, primeiro agradecer o Dr. Vilas Boas pela sustentação hora a hora proferida e também o nosso doutor procurador Dr. Luiz Eduardo. E realmente, Dr. Luiz Eduardo, o processo ele passa por essa nuance de um primeiro período de excludente responsabilidade. Né, confirmado pelas nossas áreas técnicas, mas uma vez novamente instadas as áreas técnicas no sentido de analisar complementariedades de períodos de excludente, foi mantida a nota técnica número 603 no sentido de reconhecer os 323. E aí a gente observa aqui no decorrer do processo que a gente já está aí com para mais de 750 dias de atraso, o que a próprio período de excludente não resolveria o caso de implantação da usina. O presente processo versa sobre a análise do pleito de alteração de cronograma, bem como sobre a apuração de responsabilidade decorrente do atraso identificado na implantação da estivagem 1.3 e obrigações recorrentes do CER 430 e da portaria 1.9817. No bojo do pedido de alteração, autorizado elenca a necessidade de reconhecimento excludente de responsabilidade na ordem de 729 dias pelo atraso da implantação da central geradora, com a consequência Consequente recomposição do prazo de outorga pelo período excludente reconhecido, bem como a postergação das obrigações de entrega de energia no âmbito do CER 430. De acordo com o que expõe a seguir, encaminho o presente voto no sentido de dar parcial provimento ao pedido de excludente de responsabilidade pelo atraso identificado na implantação das obras da Estivadinho 3, porém negar provimento aos pedidos acessórios pelas razões. Que passarei a demonstrar. Conforme reportado ao longo da instrução processual, a Jauru manifestou em seu pedido que o processo de licenciamento Estivadinho 3 possui diversas particularidades que resultaram em atraso na emissão das licenças ambientais, dentre as quais estão dificuldades na obtenção da LP sobre os requisitos dos estudos que deveriam ser elaborados para a implantação dos empreendimentos, a atuação do Ministério Público Estadual, que se manifestou contrário ao licenciamento do projeto da região, as medidas sanitárias impostas pelo Estado do Mato Grosso para o enfrentamento da pandemia, que prejudicam a organização na dinâmica dos trabalhos técnicos na avaliação dos estudos ambientais realizados pela autorizada. Na fase introdutória, as áreas técnicas consubstanciaram a análise detalhada sobre o caso da nota técnica 63, recomendando a recomposição de 323 dias, compreendido entre abril de 19 e 5 de março de 2020. Vejam bem que a gente já está com um ambiente extremamente de atraso, complementar o que por si só não é possível reconhecer, pois o nexo de causalidade ele não se encontra consubstanciado. Vejam que já é de conhecimento do agente que ali trata-se de uma área extremamente complexa para questões de licenciamento. Então, não é algo desconhecido, muito menos alheio às informações de todo o setor elétrico brasileiro. Em um, segmento, em um segundo momento, tendo em vista os novos argumentos trazidos pela Jauru, em que manifesta que seja reconhecido como período de excludente de responsabilidade 729 dias, justificando entre outros ter sido impelida pela SEMA atender um termo de referência para a elaboração do EIA-RIMA, as áreas técnicas concluíram não haver elementos com potencial de consubstanciar a iniputabilidade do agente de geração. Dessa forma, recomendaram pela manutenção integral do entendimento exarado na primeira nota técnica, número, número 603. No que tange a primeira nota técnica, qual entendo ser o ponto central da abordagem, considerando que as áreas foram exaustivas em sua análise, entendo não ser necessário replicar toda a avaliação feita, cabendo apenas destacar alguns pontos. Para uma melhor compreensão dos eventos ocorridos, as áreas técnicas consubstanciaram suas análises e conclusões em quatro importantes sessões. Na primeira, sobre o histórico das ações e tramitação da autorizada para obtenção do licenciamento ambiental da usina. As áreas técnicas apresentaram em detalhe os eventos sobre quando a autorizada deu início ao processamento do licenciamento ambiental, as dificuldades e os desdobramentos da condução do processo junto ao órgão licenciador do Estado SEMA Mato Grosso e junto à Justiça, incluindo interações aos órgãos da FUNAI e do regulador do Recurso Hídrico ANA. Na segunda sessão sobre análise de excludente de recomposição de prazo de outorga, as áreas técnicas consideraram o histórico de eventos que a Jaurufa foi diligente no atendimento às condições e a todas as exigências solicitadas pelo órgão ambiental, tendo adotado as providências necessárias pela elaboração do estudo e que os protocolos complementares decorreram em razão de solicitações adicionais para além das informações inicialmente requeridas. Dessa forma, entenderam que mesmo tendo autorizado atendido a todas as exigências do parecer técnico, houve morosidade excessiva por parte do órgão ambiental tanto para emissão das autorizações necessárias para a elaboração dos estudos, quanto para análise dos documentos. Na terceira sessão sobre a alteração do cronograma, as áreas técnicas observaram que, uma vez reconhecido o período de excludente de responsabilidade autorizada, não há óbice para que o cronograma de implantação estabelecido no ato de outorga seja postergado na mesma proporção. Por fim, na quarta sessão da nota técnica sobre a análise de viabilidade da PCH, as áreas técnicas compelem o entendimento de que, apesar do reconhecimento de 323 dias como excludente, na ocasião, a PCH não dispunha de LP diploma ambiental que era exigido pela habilitação do LER de 2016. Ou seja, por falta da LP na ocasião da elaboração da nota técnica, foi demonstrado que houve retrocesso na situação do empreendimento quanto à sua viabilização. Ainda nessa sessão, foi representado que a legislação ambiental estadual Portaria número 3 disciplina o prazo máximo de 180 dias para sua publicação para a conclusão de análise de aprovação de UERIMA apresentado pela Jauru. Entretanto, as áreas técnicas reconheceram que a pandemia impactaria negativamente no prazo da SEMA, concluir a análise dos estudos e emitir licença ambiental, razão pela qual terá adotado o prazo da resolução do CONAMA 237, que considera o prazo de 12 meses. Nessa lógica, de acordo com os autos da LP, do, de acordo com os autos, a LP do projeto foi emitida em 3 de março de 21, cumprindo, portanto, os preceitos de prazo nos termos que conferem a resolução do Conama, considerando a data de publicação da referida portaria, ou seja, em que pese a autoridade arguir que o órgão ambiental extrapolou 180 dias ou seis meses, ao considerarmos os efeitos da pandemia do Covid e a possibilidade da aplicação do prazo do Conama, como recomendado pela superintendência, entendemos que não houve extrapolação do prazo para parte do órgão ambiental, assim como não há período de excludente responsabilidade para ser caracterizado com relação ao prazo de análise para a emissão do diploma ambiental. Além disso, conforme mencionado posteriormente, a JARU solicitou análise da nota técnica de forma a reconhecer 729 dias. Ora, os argumentos da autorizada têm por base o compromissos comerciais por ela assumido em virtude do leilão 3. Logo, vejamos se o adicional de excludente requerido tem ou não relação com a assunção de risco da otorgada inerente às características do produtor independente de energia. A autorizada... Participou da sessão online do certame de licença prévia válida, mas já estava naquele momento ciente de que a SEMA, não só para a renovação da LP, mas também para a emissão das licenças ambientais subsequentes, poderia exigir a realização de EIA-RIMA, um estudo bem mais complexo que o RAS. Naturalmente, assim como bem sustentado, já tínhamos conhecimento das dificuldades dessa região do Araguaia, o que necessariamente já era conhecida a necessidade do EIA-RIMA. Quando se deu a emissão da outorga de autorização da PCH Estivadinho 3, a assinatura do CER 430, Jauru já havia recebido da SEMA meses antes, frise-se, termo de referência específico para a elaboração do EIA-RIMA. Já havia, inclusive, impetrado recurso contra essa decisão nas vias administrativas e judicial. Assim, quando da outorga foi emitida em 17 de maio de 17 de maio de 2017, constava o ato como data limite para a emissão da licença de instalação em 1 de julho de 2017, um prazo notoriamente exequível dados os andamentos do órgão ambiental. Em outras palavras, a Jauru, ao assumir as obrigações decorrentes do LER, estando cientes das dificuldades para se obter o licenciamento no tempo, a um honrar os compromissos comercial incorreu para que o processo da SEMA perdesse seu caráter de imprevisibilidade ou de inevitabilidade atributos indispensáveis para a caracterização dos eventos como pertencentes à alia extraordinária e com isso como passíveis de reconhecimento excludente de responsabilidade não se busca aqui emitir juízo de valor das estratégias do negócio da autorizada mas ao prosseguir com o rito do leilão, quando já havia sido notificada pela SEMA sobre as necessidades de elaboração de estudos ambientais mais complexos, assumiu ou outorga um risco que somente a ela Yeah. <laughs> pode ser atribuído. Em que, pese ter participado da sessão online do certame com LP vigente, ao defrontar-se com as novas determinações do órgão ambiental, poderia autorizada ter se valido dos mecanismos disponíveis dispostos no próprio edital para declinar dos futuros compromissos comerciais, ainda que tal decisão incorresse em ônus a Jauru. Dessa forma, concordo com a área técnica que, ao contrário do que foi requerido, entendo que não há o que falar em aumento de prazo da excludente para além dos 323 dias já considerados na primeira análise. Ademais, a nota técnica 603 foi aventada a possibilidade da ANEL, passando um ano da data de 20 de março de 20, previsão da entrada em operação comercial suprimento do CER da referida portaria poderá sobre a viabilidade ponderar sobre a viabilidade ambiental da PCH Estivadião 3. No entanto, com a emissão da LP em 3 de março de 21, as áreas técnicas entenderam o que resta equacionada essa questão. Sobre esse ponto, tem importantes observações a TC, em que pese a autorizada manifestar, em razão à obtenção da LP, a viabilidade ambiental do, do projeto e as áreas técnicas estarem equacionadas. Uma dúvida aqui sobre a viabilidade ambiental aventada na época da primeira análise da nota técnica, cito a a 603, não podemos deixar de avaliar ou pelo menos questionar se o projeto ainda conseguirá se sustentar do ponto de vista econômico e financeiro. Aliás, as áreas, no decurso de suas análises, em agosto de 2020, já haviam apontado sobre a necessidade de se proceder ao exame mais aprofundado da viabilidade da implantação do empreendimento. Para isso, faz-se necessário apresentar uma reflexão sobre a cronologia de alguns importantes eventos do processo. O prazo de entrada da operação estivadinho, 3, de acordo com o artigo 8º da portaria de outorga, seria março de 2020. Da mesma forma, o contrato de energia de reserva, 430, contém data de início de suprimento para 1 de março de 2020. No entanto, conforme depreende-se da análise para concessão dos 323 dias de excludente, tal prazo passaria deslocado para a data de 18 de janeiro de 2021. No despacho 140, a diretoria decidiu suspender o prazo limitado às obrigações decorrentes do SER até 1º de setembro de 20 ou até a deliberação sobre o mérito do pedido de excludente de responsabilidade da Estivadinho 3, o que ocorrer primeiro. Ocorre que o prazo de validade do despacho já foi extrapolado, o que permite entender que a suspensão dos efeitos decorrentes das obrigações do de SER deixa de existir. Isso aqui, eh, senhores diretores, trata-se de energia de reserva, o que naturalmente é revertido para o consumidor. Então, esse é um ponto em que, pese todas as decisões da casa, quando a gente está falando de ACL, tem um entendimento diferente. Quando se trata de energia de reserva, a nós temos e tendemos a sempre ter uma posição mais conservadora, sob o ponto de vista do consumidor. A LP da PCH foi emitida somente em 3 de março de 21 e a LI, de acordo com as informações recentes, acostada nos autos, foi emitida em 4 de abril de 22. Conforme informações de sua última carta, desde que os efeitos da cautelar concedida pelo despacho citado passaram não mais valer, a autorizada vem efetuando o pagamento do ressarcimento contratual no âmbito da liquidação de energia de reserva realizada pela CCE. Segundo autorizado, o montante já pago atingiu 1,3 milhões, motivo pela qual vem solicitando reiteradamente a extensão da medida cautelar concedida pelo despacho número 140. Em reunião recente realizada entre a assessoria e os representantes da autorizada, ao serem questionados sobre o status do empreendimento, foi informado que até o presente momento o canteiro de obras do empreendimento ainda não foi iniciado, alegando estarem realizando em no momento tratativas para restabelecer alguns contratos. Em linhas gerais, conforme exaustivamente explanado, ainda que seja considerado como um novo prazo para a operação comercial nos termos analisado, o empreendimento já estaria atrasado cerca de 1,5 ano. Ressalta-se que até presente momento, sequer foi mobilizado o canteiro de obras para empreendimento. Embora as licenças ambientais tenham sido emitidas, os empreendimentos hidrelétricos, mesmo de pequenas potências, exigem considerável prazo de construção, quando comparado a outras fontes de geração renováveis ou não. De acordo com os marcos, o cronograma de implantação originalmente previsto para a implantação da Estivadinho 3, considerando a emissão da lei, seria necessário cerca de dois anos e oito meses para a conclusão do empreendimento e entrada em operação comercial da usina. Ou seja, com a perda da eficácia do despacho 140 e, consequentemente, o retorno do contrato, o retorno da vigência do contrato de energia de reserva, o que sujeita autorizada às obrigações de ressarcimento e penalidade, em virtude da TASO, levaria a Jauru ter que honrar com vultuosos valores de ressarcimento por cerca de dois anos e oito meses, além daqueles já ressarcidos no âmbito da liquidação de energia de reserva realizada pela CCE. Ademais, convém ressaltar que é natural que, em alguns casos, a expectativa de implantar usina se frustre, independente da razão do atraso ser ou não atribuída ao empreendedor. Porém, quando a implantação de uma usina é autorizada, ela passa a ser considerada para fins de planejamento setorial, sendo do ponto de vista de expansão da geração e da distribuição, como também da transmissão. Nesse contexto, torna-se oportuno observar que, embora o empreendimento tenha sido viabilizado ambientalmente com a emissão das licenças pendentes, não podemos afirmar que, do ponto de vista econômico e financeiro, tendo em vista a necessidade do cumprimento das obrigações legais, o projeto terá viabilidade para se sustentar. Ou seja, na esteira, mesmo que deslocados 323 dias, os marcos do cronograma de outorga e de suprimento do CER, não se sabe se é autorizada terá capacidade econômica para viabilizar, de fato, o empreendimento em função das diversas questões que ainda ainda precisam ser equacionadas. Diante dessa situação, em que pese a autorizada ter honrado os custos sérios em decorrência da geração de energia frustrada, entendo ser importante uma avaliação mais detalhada sobre a engenharia financeira do projeto, sobre os atrasos não alcançados pela excludente, sobre a apresentação de um novo cronograma de implantação da usina, bem como sobre eventuais penalidades regulatórias e contratuais passíveis de ser aplicadas. Dito isto, ainda que no pedido de excludente responsabilidade tenha sido identificado parcialmente, não é certo afirmar que a alteração do cronograma requerido e irá prosperar nos termos solicitados pela empresa. As áreas técnicas, bem como a própria diretoria, avaliam as condições de desenvolvimento do empreendimento de geração, incluindo sua viabilidade e sua factibilidade, as condições conjunturais do setor elétrico e as consequências advindas do eventual deferimento. As áreas técnicas, embora tenham concluído pela excludente parcial em tela, já havia precipitado tal cenário tendo recomendado à diretoria estabelecer novo marco do cronograma para que seja analisada a viabilidade da implantação da Estivadinho 3, recomendado pela diretoria, inclusive que as áreas técnicas analisem a possibilidade de revogação da outorga, assim como a resolução do CER nos termos da sua subcláusula 12.1. Assim, diante desse cenário, dada a complexidade do caso, em que, pese a viabilidade ambiental legada, entendo que as áreas técnicas deverão aprofundar a avaliação do tema, sobretudo com relação à possibilidade de propor ou não a revogação da outorga, assim como a resolução do SER, tendo em vista os elementos aqui apresentados, tais como o prazo de implantação, penalidades regulatórias e contratuais previstas, bem como a possibilidade de perda de escala econômica em razão das sanções decorrentes do atraso da implantação PCH Estivadinho 3 e da entrega de energia de reserva do contrato 430. Sobre os pedidos de extensão de medida cautelar apresentados, embora a probabilidade do direito tenha sido reconhecida em um primeiro momento, materializada pelo despacho 140, naquela oportunidade, a ausência de conclusão do processo de licenciamento ambiental da usina, somada à proximidade da vigência do SER e da falta de análise excludente de responsabilidade de questão, foram os fatores ensejadores para que fosse considerada a fumaça do bom direito que formatou a necessidade daquela cautelar. Não obstante, em um primeiro momento, nos termos dessa análise, não considero inequívoco o entendimento de de que as alegadas situações apresentadas fogem do campo da atuação da autorizada, impactam diretamente na sua capacidade de gerenciar e dar prosseguimento ao empreendimento. Conforme amplamente detalhado pelas áreas técnicas, o qual concordo, restou claro que o empreendimento de excludente pelo atraso em 323, 323 dias considerados, não foi não previsível e não gerenciável pelo empreendedor. No entanto, para a extensão completa solicitada, as alegações apresentadas pela Jauru não teve o caráter de imprevisibilidade ou inevitabilidade, atributos indispensáveis para a caracterização da excludente. Ainda assim, que, considerando, ainda que considerado 323 de excludente, compreendido Compreendo inexistir, no caso concreto, a fumaça do bom direito para a extensão total do prazo requerido. Por fim, quanto ao TIP instaurado pela AGER, pela constatação do de descumprimento das obrigações estabelecidas, a estabelecidas no leilão da ANEL, decorrente de um atraso da implantação da PCH, as áreas técnicas esclareceram que a Jauru solicitou sobrestamento da análise até a decisão da ANEL sobre a excludente responsabilidade em apreço. Sobre esse ponto, e de acordo com a área técnica, entendo que o agente está sujeito às penalidades indicadas no TIP em relação ao período de atraso não reconhecido como excludente de responsabilidade, observando o encaminhamento aqui a ser deliberado e eventual decisão após análise. Que as áreas técnicas estarão sendo determinadas a realizar. Feitos esses esclarecimentos, senhores diretores, passo diretamente ao dispositivo de voto. Em face do exposto, considerando o que consta nos autos do processo 500, 5, 2, 40, 2018 23 voto por conhecer do requerimento administrativo interposto pela Jauru para, no mérito, dar parcial provimento no sentido de deferir o pleito de excludente responsabilidade em razão do atraso da implantação da Estivadinho 3, otorgado pela portaria de outorga número 198-2017, reconhecendo 323 dias de atraso, com a consequente recomposição do prazo de outorga pelo mesmo período, determinar que a superintendência de fiscalização de serviços da geração, instaure o processo administrativo com vistas à revogação do outorgo de autorização da PCH Estivadinho 3, determinar que a Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercado avalie a resolução do contrato SER nº 430 de 2016, tendo em vista o disposto da sua subcláusula 12.1, recomendar que a AGER Mato Grosso dê continuidade à análise do processo de aplicação de penalidade em função do TIP nº 003-2020-AGER Mato Grosso SFG para período de atraso do cronograma de implantação não reconhecido como excludente de responsabilidade, e ainda em deferir os demais pedidos atinentes à extensão da medida cautelar do despacho Anel número 140 de 2020, bem como de suspensão das obrigações associadas ao cer número 430 de 2016. É o voto, senhores diretores. Em discussão. Eu queria apenas fazer uma pergunta para o diretor relator é, em relação ao item I.1 do voto. Eu tinha entendido que os 323 dias já foram concedidos. Né? Ele está pedindo só a extensão. Né? Então, aqui nós estamos deferindo o pleito de 323 dias, que já foi concedido. Como ele vinha em sede de cautelar, doutor Elvio, a gente está confi tá confirmando a decisão do, dos 323 dias, que há também no pedido original deles, mas os demais pedidos a gente está negando. Isso aqui eu só estou referendando o que a diretoria já tinha feito em 2020. Tá, a minha sugestão seria só de redação, então, no lugar de deferir o pleito, é ratificar, ratificar. o reconhecimento não. Da... Perfeito. do presidente. Perfeito. Não, porque já foi, Perfeito. Na, o, o pleito já foi é, concedido lá atrás. Não, é? não é só acatado, essa, né, acatado, acatado sem ressalvas. Eu, eu queria fazer um comentário aqui. É... Sim, me causou algumas dúvidas, principalmente nos prazos. A princípio, eles pediram 729 dias, que já, já estão com, fora que foi deferido, 464 dias atrasado E na sustentação oral do doutor Matheus, acho que já de já cumprimentar, eles falam instrução adicional. Então, assim, parece, me parece que o processo ainda não... não a, o agente ainda não, não juntou todos os argumentos, isso é uma coisa que me preocupou um pouco. E eu acho que, lógico, e a outra preocupação é contra o SER. acho que a gente, como, como isso impacta direto o consumidor, é, esse, esse é um ponto, ponto importante que eu gostaria de levantar. É, são dois pontos. A, a, a questão do, da, de pedido de, de instrução complementar, nós tivemos o pedido por parte do agente e naturalmente, óbvio que a cada momento se coloca que tem fato novo, fato da licença, mas as nossas áreas técnicas analisaram e confirmaram a nota técnica 603. Né? Naturalmente, a cada momento é mais ou menos igual o julgamento que nós tivemos aqui na, na, na pública anterior. Né? Sempre há algum documento novo que pode ser juntado, que pode ser atrelado ao processo para uma nova análise. O ponto que a gente traz aqui é justamente a sensibilidade de um julgamento um pouco mais célere em virtude do SERP porque o ser realmente ele impacta no consumidor. Em que pese o agente está pagando a questão da energia frustrada, em alguns momentos isso pode ser muito interessante, mas em outros momentos o consumidor perde muito com isso. E sem falar que a gente está falando de contatos de energia de reserva que possuem valores realmente interessantes sob o ponto de vista do empreendedor e sob o ponto de vista do consumidor hoje pelos preços da energia, o consumidor anda perdendo. Né? Então, esse é o ponto... Como as áreas técnicas fizeram a reanálise e, de certa forma, confirmaram o posicionamento da Me03, eu estou tô, tô levando o um entendimento das áreas técnicas no sentido de resolução do SER e aí avaliação por parte da, da, das áreas com relação ao ambiente de caducidade, porque uma coisa é a questão comercial, outra coisa é a viabilidade do empreendimento. Né? Se se o empreendimento tem viabilidade para efeitos mercado livre e tudo, o que a gente vai tratar é a questão do SER mesmo. E aí, se as áreas técnicas entenderem, não, agora com licença, o empreendimento vai sair, mas ele vai se viabilizar em outro ambiente com o outorga que ele tem. Mas, para a resolução do SER, eu acho que aí a SRM vai poder dotar aí de uma instrução mais adequada para esse colegiado tomar a decisão. Mas é nesse sentido que minha, minha dúvida persiste, porque é, no, próprio, no seu voto, é, é, você já traz que o, o, a obra ainda nem começou, então a gente não tem perspectiva ainda de cronograma firme dessa obra então, assim, eu acho que é, o ideal seria fazer essa avaliação como um todo eu, assim, me permita discordar mas porque eu chego agora não consigo ter a, a complexidade do assunto eu queria pedir vista do processo para poder analisar melhor na hora da votação, já, já antecipando, já não né? precisa é, abrir a votação. Eu ainda não estou familiarizado <risos> com, com, com o voto aqui, mas, assim, adiantando aí a, a votação, como eu sou o primeiro a votar, de qualquer forma, não vai fazer muita diferença, não. Mas só, só tentando ajudar na, na análise, diretor Ricardo, é, o, o agente ainda vai ter oportunidade de se manifestar, tanto nesse, no processo de instauração da, da revogação do autor, da da outorga, quanto no de resolução da contratual. Sim, abrir No caso, a, é, a determinação do doutor Efraim para abrir um novo processo de fiscalização contra, contra a outorga e contra o contrato. Tem... Não, Sim, aí começaria um, um, um novo processo com direito de defesa. Sim. É? sim, mas ele tem ainda a oportunidade de se manifestar né, Nesse, nesses dois processos. Sim, é, lá atrás. Sem dúvida. Eu ia fazer alguns comentários, mas, como já foi anunciado o pedido de vistas, eu não vou fazer. <risos> vou me, me reservar me, me, a, a esperar. Me perdoe eu, eu, eu quebrar o ritmo, porque ainda não tem assim, é, o costume adequado da casa. É, mais uma vez, diretor, já me, per, me, me perdoe a antecipação. Não imagina. É, mas, então, cumprindo o rito em votação. Eu queria fazer vista do processo. Por favor, secretário, o próximo item. Item 5 da pauta. Processo barra 2021, traço 49 Assunto. Pedido de medida cautelar entreposto pela RG Sul, distribuidora de energia SA, em face do despacho número 766-2022, emitido pela Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição SRD, que define procedimentos e prazos para alocação de excedentes de energia oriundos da Central Geradora hidrelétrica CGH João do Passo, atendido pela permissionária Coprel em unidades consumidoras atendidas pela concessionária RGE Sul, conforme previsto no despacho número 4.018, 2021. Diretor, relator, Efraim Pereira da Cruz. Senhores diretores, em 17 de março de 21, a Cooperativa de Geração Compartilhada COGECON e a MFB Participações, de forma conjunta e com pedido de medida cautelar, requereram que os créditos de energia da CGH do Passo, que está localizado na área da permissionária Cooperativa de Energia Coprel, sejam utilizados nas áreas de concessão da RGE Sul Distribuidora de Energia, RGE, para fins de compensação de energia elétrica, do que trata a resolução normativa número 482 REM 482, 17 de abril de 2012. Em 6 de abril de 2021, o colegiado decidiu, com base no disposto no artigo 2, no artigo 2 da resolução normativa da 482, conhecer no mérito negar provimento ao requerimento. Em 15 de abril, os requerentes solicitaram por meio de correspondência a anulação do julgamento realizado pelo colegiado a partir da alegação da ausência prévia de intimação da pauta do julgamento e violação dos princípios contraditórios e da ampla defesa, o que na verdade não foi considerado. Em 20 de abril de 2021, os requerentes formalizaram o pedido de reconsideração e a partir dos pedidos de nulidade de julgamento e pedido de sorteio de novo relator para reavaliação. Sorteado o pedido de reconsideração, foi deliberado em 11 de maio de 21 e encaminhado, o encaminhamento trazido pela relatora no sentido de indeferir o pedido em tendendo não haver motivação para reformar a decisão já proferida pelo colegiado. Na ocasião, houve pedido de vistas do então diretor Efraim, nesse caso aqui, parafraseando o doutor Sandoval, sou eu. Né? Em, 15 de março, em 15 de setembro de 2021, solicitei análise técnica da superintendência de regulação do serviço de distribuição RD, no sentido de avaliar a viabilidade para que se estabelecesse a exceção em sede de cautelar, de modo a permitir que a energia gerada pela CGH João do passo pudesse ser compensada no âmbito do sistema de compensação de energia elétrica em unidades consumidoras atendidas pela RGE, até que fosse concluído o processo de aprimoramento da 482 em curso naquele momento. Em 17 de setembro, a SRD informou haver questões a serem amadurecidas, caso a diretoria catasse o pleito da interessada, tais como responsabilidade de configurações da medição, comunicação de dados, troca de informações, entre outras distribuidoras envolvidas, balança energético e diferença. Tarifares, dentre outras. Além disso, na visão da superintendência, todos os custos adicionais devidos ao trânsito dos créditos deveriam ser imputados exclusivamente ao interessado. Na sequência, o processo foi trazido para a diretoria. Doutor Elvio pediu vista do processo à época o qual esse colegiado aprovou o projeto piloto naturalmente condicionado que tal situação fosse trazida na 14.300, assim como ocorreu e, portanto, a decisão da diretoria que ora estava condicionada à 14300 foi consubstanciada na aprovação tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado Federal e naturalmente hoje a RGE é assim surge quanto o projeto piloto no sentido de sustar e anular os seus efeitos esse é o relatório senhores diretores Procuradoria. Senhora diretora-geral, senhores diretores, a Procuradoria não, não emitiu parecer é, formal no processo, no entanto, nós interagimos bastante com, com o diretor-relator em algum período lá atrás. E o que nós falamos foi o seguinte, a ideia é muito boa, porém o marco normativo ainda não estava pronto. Nesse momento, nós já temos a Lei número 14.300, que trata do, do tema, espe especificamente do tema, no seu artigo 15, é, e, no entanto, ainda se torna necessário uma regulamentação pela ANEL para tratar de aspectos gerais a serem aplicados a todas as concessionárias e permissionárias. Agradeço ao nosso doutor procurador. Trata-se de medida cautelar interposta pela Sul distribuidora de energia, emitido pel, é, em face do despacho 766, emitido pela Superintendência de Regulação de Serviços de Distribuição, SRD. Em que, pese o processo em tela ter passado por diversas discussões no âmbito dessa diretoria, estamos mais uma vez diante da necessidade da de liberação deste colegiado, agora referente ao pleito cautelar. Inicialmente, ressalto que, apesar da RG ter alegado que o pedido era de fato de efeito suspensivo. Essa questão foi avaliada diretamente pelo gabinete do diretor-geral, na pessoa do advogado-geral da União, que o assessora, cujo entendimento foi, no tópico específico do pedido de efeito suspensivo, a recorrente RGE deseja o endereçamento pela ANEL dos pontos necessários para a viabilização da transação pleiteada pelo interessado. Medida ampla que foge do escopo de competência do diretor-geral para o exame do efeito suspensivo. Dessa forma, alinham o entendimento apresentado de não se tratar de assunto passivo de efeito suspensivo. Quanto ao pedido da RGE, para que seja instaurada a consulta pública, considero que a aprovação da implementação do projeto piloto independe desse fato, justamente por se tratar de um projeto experimental que tem por definição ser um esforço temporário empreendido para testar a viabilidade de uma exclusiva solução de sistema apresentada, ou seja, é uma atividade planejada com um teste ou um trial. Faz-se oportuno ressaltar e reiterar as palavras do eminente diretor Elvio Guerra em seu voto de vista apresentado neste colegiado em dezembro de 2021, por meio do qual destacou que, de fato, existem vários desafios técnicos e regulatórios que a ANEL deve avaliar antes de, eventualmente, permitir a compensação dos créditos entre as áreas de concessão e distribuição diferentes. Quanto a esses pontos, enfatizo que a SRD já vem tratando dos temas propostos pontualmente a fim de viabilizar a implementação do projeto piloto. Frise-se neste ponto que o projeto piloto representa uma oportunidade de obter dados que possam auxiliar o processo de regulação, testar diferentes opções regulatórias e antever os desafios de tal regulamentação. Importante trazer aqui o texto do artigo 15 da 14.300, que estabeleceu a autorização para os prosumidores localizados em permissionárias compensarem seus excedentes de energia nas concessionárias de distribuição de energia elétrica, onde a permissionária se encontra localizada. Ou seja, isso aqui já, contemplava, já está contemplado no 14.300, é a vontade do legislador no sentido de ter a criação desse modelo de política pública naturalmente trazida aí no ambiente do legislador, mas que todos aqui devemos lembrar que houve um grande acordo no sentido de construção da 14.300, onde até mesmo essa casa, representada pelo diretor-geral à época... Foi signatário do acordo junto ao Ministério de Minas e Energia. Cabe ainda dizer que a mesma lei, em seu artigo 30, traz o seguinte entendimento: A concessionárias ou permissionárias de distribuição de energia elétrica, a fim de cumprir as disposições dessa lei, deverão adequar seus regulamentos, suas normas, seus procedimentos e seus processos em até 180 dias. Dito de maneira clara, o projeto piloto aqui proposto vai ao encontro dos estudos de regulamentação do marco legal da microgeração e minigeração distribuída em curso nessa agência cuja relatoria ainda está sob nossa batuta. Não é demais recomendar, como já feito, a adoção de cautelas para a implementação do projeto. Todos os custos decorrentes da implementação do piloto devem ser suportados pelas requerentes, sem imputação de ônus à Coprel, à RGE ou aos seus consumidores. E a etapas e prazos para a implementação do projeto piloto, bem como os produtos gerados a partir de tal projeto, deverão ser definidos pela SRD. Por fim, destaco que esse projeto piloto foi aprovado pelo colegiado de diretores dessa agência reguladora, após amplo e frutífero debate técnico. Assim, a ausência de intenção da RGE na participação do projeto piloto diante de desafios a serem superados não pode, ser não pode ser inferido como uma condicionante para o arquivamento do processo em tela. Logo, ressalto a importância e a necessidade do engajamento da concessionária, isso posto diante da ausência da fumaça do bom direito. Nas alegações apresentadas pela... Pela RGSU, encaminho o voto no sentido de conhecer do pedido da medida cautelar e no mérito negar-lhe provimento. Senhores diretores, passo diretamente ao dispositivo de voto, diante do exposto do que consta no processo 48.500.12.42.2021-49, voto por conhecer o pedido de medida cautelar interposto pela Sul distribuidor de energia SA, em face do despacho 766-2022, e no mérito negar-lhe provimento, mantendo seus efeitos. Em discussão queria fazer um comentário aqui, diretora Camila, diretor Efraim, é, a, a, o despacho, o, o despacho que, permiti, que permitiu, né, a, que aprovou o projeto piloto, eu estou tentando resgatar aqui a data, não sei se o diretor Efraim tem essa data, mas salvo engano foi em 2021, não é isso. É, é, abril de 2000, é abril de 2021, foi negado o, o pleito de, de fazer a compensação em outra concessionária, e depois, que foi, eu fui relator, inclusive, mas depois foi, foi proposta a, a, a criação de um projeto piloto. Eu estava eu querendo ver... Ah, sim, aqui é, é o despacho 4.018, de 14 de 12 de 2021 que foi quando a diretoria decidiu pela implantação do projeto piloto. Então, o que me que me admira muito é que hoje é dia 7 de junho de 2022. Então, nós estamos até agora, seis meses depois, nós ainda estamos discutindo a implantação do projeto piloto que já foi aprovado pela diretoria da ANEL isso para mim é espantoso, como que as, as decisões da diretoria da ANEL não se cumprem, quer dizer, não há o que se discutir aqui, a diretoria da ANEL aprovou em, em dezembro de 2021 um projeto piloto e não foi implantado, qual a razão para não implantar? Porque a RGE não quer, mas não, não, não cabe a RGE querer ou não querer, a diretoria da ANEL já decidiu a implantação do projeto piloto. Me assustou, doutor Elfio, um questionamento vindo da RGE que não iria, fazer o projeto, porque ainda tinha um requerimento cautelar. A minha resposta foi simples e clara. Se a cautela não foi julgada, existe uma decisão valendo, e a decisão é que esse projeto deveria ter sido implantado. Isso que vossa excelência coloca é passível até de fiscalização por parte dessa casa do descumprimento de uma decisão que este colegiado se vira moda nesse país, que as decisões do regulador, o regulado não cumpre sem efeito suspensivo, daqui a pouco a gente não tem mais o porquê ficar tomando decisão. Então, assim, também me assustou esse prazo todo. né? Estamos trazendo aqui justamente para sanar qualquer dúvida no sentido de que, pelo fato da agência não ter julgado a cautelar, a RGE não tinha obrigação de fazer o projeto piloto. É Veja o que diz a, a, a, a RGE. Ela fala que ela pede o efeito suspensivo do dispositivo no despacho 766-2022, considerando o ônus aos demais usuários e às distribuidoras envolvidas e que restam pendentes de endereçamento pela ANEL os pontos que necessários para a viabilização da transição pleiteada pela interessada. Aí vem em seguida o arquivamento do processo 48.500.012.42.2020.49, Dada a ausência de intenção desta concessionária na participação do projeto piloto. Como assim? Isso não está em discussão. Já foi definido em dezembro de 2021 pela ANEL. Então, compete a concessionária, me perdoem, compete a concessionária, simplesmente... E, aliás, o projeto piloto não é dela. Né? O projeto piloto é do, do, do, do empreendedor. É dele o projeto piloto. Então, não, não, não cabe à concessionária simplesmente dizer não tenho a intenção de fazer como assim um ato da anel uma desse, uma deliberação da anel fica é, suspensa porque um concessionário não tem intenção de fazer o projeto Como assim isso aí é, um, é, uma, é uma uma algo que já foi decidido pela anel isso aí é quase que em subordinação por parte de uma de uma, de uma distribuidora regulada pela anel é só complementando Doutor e com agravante, que a decisão é de, de dezembro, e em janeiro nós temos uma lei textualmente que prevê. Quer dizer, mais, mais ênfase teria o projeto piloto para a gente. É, é, em que pese tá está pendente de regulamentação? Mas eu acho que nesse sentido o, o projeto piloto ele é mais efetivo ainda para a gente aprender com aquele projeto e, e de regular de maneira mais positiva. Exatamente. E a regulamentação, me perdoem, mas a regulamentação para o projeto piloto, que vai subsidiar a norma que vai regulamentar o, o, o artigo 15 da 14.300, foi posta pela SRD, uma superintendência que o fez por determinação da própria diretoria da ANEL. Então, é, é, é, é, essa, essa é uma das situações, me, me desculpem o, o, o desabafo aqui, mas é uma das, dessas situações absurdas que não podem ocorrer. Então, eu... eu já antecipo aqui a minha concordância com, com o relato com o voto do diretor relator também corroboro com esses entendimentos e inclusive gostaria de ressaltar a importância desses projetos pilotos da gente criar um ambiente seguro para teste para inovação um exemplo que a gente tem recentemente é, é exatamente aqueles programas de sandbox tarifários né então esses esses esses, esses projetos são muito importantes para para garantir um o aperfeiçoamento e um, um dos nossos regulamentos, né? É, então agora passo para acho que a gente já discutiu bastante. Vamos passar para a parte a parte de votação, em votação. Eu acompanho o relator. Eu também acompanho o relator. Eu acompanho o voto do relator. Também acompanho o voto do relator e proclamo que a diretoria, por unanimidade, decidiu conhecer do pedido de medida cautelar interposto pela RGE Sul Distribuidora de Energia em face do despacho 766 de 2022, emitido pela Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição, SRD, e no mérito, negar-lhe provimento, é, mantendo seus efeitos. Próximo item. Senhora diretora, senhores diretores... Seu procurador que estão assistindo, eu tenho que informar que, é, nesse momento, vamos ter que suspender, porque o doutor Efraim foi chamado numa reunião no Ministério, e aí, como ele é o único relator, né, então não há condições para tá a gente continuar. É, o diretor Efraim já tinha nos avisado, né? então a gente, eu informo que a reunião está suspensa e retorna às 14 horas. Obrigada.